Me lembro muito Mesmo dos ali, momentos ó, mais começou. inusitados dos é. tempos do pânico, nas matérias e gravações, assim hum. como aconteceu com o Vesgo, que tomou certo. porrada do Vitor Fazano <risos> em 2004 e do Netinho é. de Paula. Eu nunca tomei porrada de algum artista, eu não. Um dos momentos mais inusitados que eu mais aconteceu hum. é na gravação do da matéria da Cleo Pires, que é. ela posou numa recentemente hum. na revista Playboy em 2010. A minha irmã Carla relembra, né? O que, sabe que é o Amicade? Sei que é o Amicade. Amicade. Amicade. Nós convido o Amicade para vir aqui para participar do do Ticaracatica, o que mais aconteceu, um dos momentos mais inusitados que aconteceu, eu e a mim, é. que eu já passei nos momentos mais pirocantes da vida, que isso que eu Charles. soltei um peido na cara, eu peidei na Tem cara do mim sem querer. Sem querer não. Sem querer? Do não, é. sem querer. não momentos de pirocante significa mais inusitados. Momento é. Isso, isso momentos Charles. mais inusitados, mas é. eu peidei na cara do Amin sem querer. Eu perdi na, na, é ele... na, hora... na cara do Amin sem querer que ele... o que você? Não, na hora... Não, porque eu perdi na cara do Amin sem querer na hora que o Amin estava assinando o autógrafo no... é. nas costas do, do, do meu teto, na parte do teto. Eu terra, lembro disso, eu lembro. Cara, eu passei uma vergonha. Você mandou um torpedo bonito. Isso, pirocante significa vergonhoso. Entendi. Ah, piro... como é que é? um dos momentos mais pirocantes, é, pirocantes e pirocante é, é vergonhoso. E quem usa cueca amarela é o quê? É a fraqueza. Fraqueza, fraqueza onde? Fraqueza nada, olha do, só a onde? Confuso, fraqueza, você não sabe de nada. É fraqueza verde e amarela. Isso. É, é do, porque a seleção brasileira, Copa do Mundo, nós estamos... É em, a fraqueza do, do anel, Confusa? Fraqueza do anel. Né? Fraqueza do anel. Entendi. Do anel. Do anel o anel do, do, do, do Charles é fraco, então. Do meu anel, do meu anel. Ah. Do seu anel, entendi. Ah, não pode...